Oi, pessoal! Vamos lá para o último módulo, né? Nosso quarto módulo, onde a gente vai falar sobre a participação em eventos e também falar sobre alguns métodos de organização, né, da, do seu currículo e do seu certificado. Bom, é, vamos só relembrar o que a gente viu até aqui, né? O momento, fazer esse momento reflexivo e tudo mais. A gente viu essa parte, no módulo, a gente viu essa parte mais introdutória sobre o currículo, qual é a importância do currículo, quem precisa ter, né, e a gente também viu como cadastrar o currículo na plataforma para pessoas que nunca, nem tiveram conhecimento sobre o que é a plataforma Light, para que a gente fizesse esse nivelamento, né, e aí, posteriormente a isso. A gente trabalhou também é, essa parte mesmo de atualização do currículo, onde a gente falou sobre os dados gerais, sobre idiomas, sobre atuação profissional, é, sobre formação complementar. E aí, no terceiro módulo, né, que foi o anterior a esse, a gente viu um pouco sobre os projetos de pesquisa, projetos de ensino, projetos de uma forma geral. E a gente também viu é, um pouco sobre a produção bibliográfica. E aí, para a gente encerrar, para fechar, é, a gente vai falar um pouco sobre eventos. Se vocês é, pararem um pouco e prestarem atenção, os pontos que a gente viu são pontos extremamente para a gente... Impor... São é, pontos extremamente importantes para a gente que está na graduação. Então, em, em que sentido? Produções bibliográficas são coisas que a gente produz na né, academia, né? É, resumos simples, expandidos, uh, artigos... É, a gente também viu a importância de ter um bom resumo A gente também observou a parte da atuação profissional Então, se você for fazer um estágio em algum canto Isso também é relevante é, Além disso, a gente viu a importância dos idiomas Então, essas, essas pequenas coisas São as coisas que vocês precisam se atentar nesse momento de graduação Porque é isso que vai ser relevante Na hora de uma avaliação para uma pós-graduação Certo? E aí vamos lá dar início né, a esse último modo a gente vai falar sobre eventos que isso aqui é muito importante para a gente que está na academia participação em eventos então parabéns para vocês que estão participando aqui do encontro de química porque é mais um evento é, que está colaborando né, com o crescimento e o enriquecimento do currículo de vocês. Assim que vocês receberem o certificado aqui, ó, já corram lá e vão cadastrar na, na plataforma, tá? E aí, como é que a gente cadastra? Ah, Júlia, recebi o um certificado do encontro de química. eu vou lá cadastrar. Bom, quando a gente aperta aqui em eventos, né? Vai ter é, é, essa aba aqui, e aí vai ter participação em eventos e organização de eventos. Então, você diferencia né, dessas duas partes. Quando a gente fala de participação em eventos, existem três tipos de participação. Você pode participar do evento é, como convidado, certo? Então, você foi convidado pela organização do evento para palestrar, para coordenar ou moderar atividades, você pode estar colocando aqui. Então, por exemplo, eu fui convidado aqui é, para o encontro de química, e aí talvez me gere um certificado de apresentação. Eu posso colocar aqui, porque eu participei de forma efetiva do evento, eu produzi algo, né? eu colaborei né, de uma maneira na qual... Eu eu fui convidada, certo? Então, foi a produção do evento que me convidou. Agora, eu posso também participar de forma ativa, no sentido de colaborar com o evento, é, de forma em que eu seja somente participante. Então, eu participei das palestras, participei dos minicursos, fiz tudo no evento, mas eu também apresentei trabalho. Então, eu escrevi lá um, um post, é, um post, né? Que seria um resumo simples, por exemplo, ou um, um, um resumo expandido, que seria a comunicação oral, que você apresenta de forma oral, né? Normalmente no evento você fala no microfone, tem um espaço diferenciado para as pessoas que apre, é, estão apresentando resumo expandido, de pessoas que estão apresentando resumo simples. Mas da mesma forma, são participações em eventos. Então, se você participou do evento colaborando com algo, né? você pode colocar como participante, tá? Você não foi convidado, você, tá, você foi somente participante. Então, você diferencia dessas duas formas. Aí, a terceira forma seria o ouvinte. O ouvinte são pessoas que, assi que assistiram as atividades do evento. Elas não foram convidadas pelo evento e também não, não foram participantes no sentido de terem apresentado trabalho ou algo do gênero. Simplesmente, elas estão aqui e estão assistindo o evento né, isso é uma forma de participação, mas não, não, nessa troca, né? É, onde você produz algo para o evento. Então, provavelmente, eu não sei se o encontro de química de vocês vai ter a apresentação de trabalho, certo? Se vocês vão escrever um resumo e tudo mais. Mas, se não, se vocês somente participarem das palestras, mini-curso e tudo mais, vai ser gerado um certificado, né? De participação do evento. Então, vai ter lá dizendo que você participou. Do encontro de química da Unilab, desenvolvido pelo curso de química, alguma coisa do gênero. E aí, você vai colocar aqui, modo ouvinte, tá? Então, você vai botar o nome do, do evento, você vai colocar a carga horária, e você vai colocar o modo em que você participou, que foi modo 20, certo? É, e aí, como eu falei para vocês, vocês podem, em eventos, estarem atuando na participação ou na organização do evento. Na organização do evento é, é simples, porque você vai clicar nessa organização de evento, ele vai te gerar uma aba, e aí você só vai escrever o que você fez. Então, você participou da, da comissão organizadora, né? É, você vai cadastrar lá, comissão organizadora do encontro de química da Unilab, com cargo horário e tal. Pronto, fechou. Ou também existe outro tipo de, de, part, é, de participação e organização, que seria colaborador. Por exemplo, Tá? O colaborador, ele participa em partes da organização do evento, mas não é como se ele estivesse nessa comissão organizadora. Então, por exemplo, no meu caso, eu fui convidada pela Universidade da Bahia, que era um laboratório de ginecologia, onde eu tinha é, experiências né, em divulgação científica, e eu produzi alguns posts, e eles me convidaram para fazer essa parte de divulgação do evento, onde eu fazia o, é, os cartazes, é, coisas do gênero. O certificado que eles, me, que eles me ofertaram foi de colaborador, né, porque eu ofereci algo para o evento, algo que eu tinha conhecimento e domínio, e aí tem essa pequena diferença, porque a comissão organizadora ela participa efetivamente de várias áreas da produção do evento, diferente de um colaborador. É como se fosse algo mais direcionado, tá bom? E aí, nessa parte da produção de eventos, eu trouxe alguns métodos de organização de certificado por lá Eu até fiz um post sobre isso no meu Instagram, né? E aí, eu falei, meu Deus, que acontece muito. As pessoas, elas não não querem estar todo mês lá na plataforma do currículo cadastrando o certificado. Então, acaba acumulando tudo isso e aí é uma bagunça, certo? É, mas, assim, o que é, como eu falei para vocês, o que, é que a gente pode colocar de certificado online? Toda atividade que te gera uma certificação e que vai agregar a tua formação, ela tem um espaço no teu currículo. E aí, no, o que a gente tem que avaliar, né, é que o maior erro das, dos universitários é participar dessas muitas atividades não mantém a frequência no preenchimento. E é o que acontece? O, o currículo, ele fica atualizado e tu acumula seus certificados e acaba perdendo. Porque tu só vai guardando, sabe, se lá onde, aí tu baixa pelo teu celular, aí tá o celular formato e aí tu não colocou em nenhum outro canto, não colocou na nuvem, e aí tu vai perdendo. Porque acontece várias coisas durante os teus quatro anos de graduação. E a gente sabe que sim. Então, é sempre bom manter um local que tu acha seguro. Se for é, físico, guarda em uma pasta, escaneia também. E aí, sempre, a dica que eu vou dar é guardar na nuvem. Porque no computador não, porque o computador pode né, morrer. Só que acontece. Não guarda em pendrive também, sempre guarda na nuvem, tá? E aí, qual é problemáticas problemáticas disso? Né? Qual é a problemática de acumular certificado? Sim. como eu falei para vocês... Tu pode perder o certificado, acumular, te gera um desinteresse em preencher futuramente, porque só de pensar, meu Deus, tem tenho 600 certificados para cadastrar, e tu vai cadastrar tudo de uma vez. Não, fica louco. Se não colocar a e se distrair durante o cadastramento, não rola. E aí, outra coisa, né, seria os problemas em seleção de bolsas de iniciação científica ou mestrado. Quando que vai participar da seleção de bolsas de iniciação científica durante a graduação? Eles pedem teu currículo é obviamente vai ganhar aquela pessoa que né tem um currículo melhor que tem um histórico melhor então todas essas coisas são avaliadas e é importante você estar mantendo isso atualizado também durante a tua graduação e não só pensando uma pós graduação e no mestrado tá e aí, é importante lembrar que a plataforma Lattes ela é um local de preenchimento né, dessas informações e ela não possui espaço para anexar os certificados. Por isso, sempre é importante a gente estar tá guardando, né, para que a gente consiga comprovar futuramente esses certificados, tá? Essas atividades. E aí, qual é a dica? Bom, é, sempre atualize com frequência o seu currículo, né? Estabeleça prazos de organizar essas atividades. vai De acordo com a sua necessidade, sua demanda. Se é você Toda semana, mano, mana, vai atualizar esse currículo. Se você só participa de um evento por mês lá do gênero, não tem essa necessidade, essa constância de estar todo o tempo lá. Então, por exemplo, você pode estabelecer é, de entrar uma vez no mês no currículo. Se tu entra uma vez no mês, é, e eu, acho, eu acredito que seja uma pessoa que participa de muitos eventos. Você participa de muitos eventos durante o mês, Pega um dia no mês, no final do mês e vai cadastrar isso. Se tu não participa, aí faz de dois em dois meses, faz de três em três meses, né? Mantém essa frequência e aí vai muito mais a tua demanda. Outra coisa é utilizar aplicativos para te ajudar a se organizar. Eu uso muito o Evernote, Evernote porque eu consigo fazer uma lista de pendências de coisas que eu tenho que fazer. Eu coloco lá um lembrete e falo assim, a ah, dia 31 eu tenho que fazer um isso. Então eu sempre tô olhando e fazendo esse checklist. E aí tem outros também, né, que te ajudam. E você consegue colocar esses lembretes, e anotar é, que precisa atualizar. E além disso, anotar também a participação em eventos e palestras que você se inscreveu. O que acontece muito, que acontecia muito comigo e é engraçado, é que às vezes eu vi um evento, meu Deus, maravilhoso, tudo mais, eu ia lá com gás me cadastrava em 10 eventos. E às vezes o evento batia as datas e eu ficava surtando doida. Uma... E aí a anestesia também. Então é legal para anotar também os eventos que participou, as datas e que vai acontecer, os horários que vai acontecer para não causar esse choque, né? E agora também que voltou às aulas, também tem esse probleminha aí de tentar conciliar os eventos e as aulas. E aí a terceira dica, né, seria utilizar aplicativos que guardem o seu certificado nas nuvens. O Drive, o OneDrive e o Dropbox. Eu utilizo o Drive, né? E a dica é sempre guardar é nesses aplicativos porque evita a perda, como eu falei pra vocês. Porque sempre vai estar lá. E aí, qual seria esse método de organização de certificados do é, LATS em relação ao Drive? O que eu faço muito, gente, eu pego, vamos lá. Eu faço, eu crio uma pasta no meu Drive e boto aqui, certificados, né? Certificados Julie, Pronto. Eu criei aqui uma pasta com o meu nome e botei certificado do Júlio. Quando eu entro nessa pasta, eu separo por ano. E aí vai variar da sua organização. Não tem problema não, tá? Mas eu separo por ano porque eu acho melhor. E aí, dentro de cada ano, eu vou colocar as atividades que eu desenvolvi naquele ano. Por exemplo, vou mudar um zoom antes de 2018. Quando eu clico em 2018, ele gera essa aba aqui. Então, dentro de 2018, eu separo mini curso, oficina, organização de eventos e palestras. Eu separo as atividades, porque aí fica do organizado, tipo assim, da, do maior para o menor. Eu coloquei aqui certificado, coloquei o ano e coloco tudo que eu desenvolvi dentro daquele ano. Aí, quando eu clico aqui em mini curso, vai ter todos os meus certificados que são relacionados a mini curso. Quando eu clico em oficina, vai ter, né? Em organização de evento, eu clico, vai ter aqui o certificado direitinho, bonitinho. E aí, na hora de cadastrar, é mais fácil, principalmente quando é palestra, porque palestra é muito. Então, tu clica na parte de palestra e vai só, para para o lado, bem no certificado e cadastrando lá no, no currículo. Isso é muito mais prático, eu juro para vocês. E aí, caso vocês queiram expandir, né, as partes organizadoras em cada ano, vocês podem dividir, né, as atividades em que você participou, como eu fiz aqui, e além dessas, tem várias outras, né, tem, tipo, de, vocês podem botar participantes, né, que seria a parte de apresentação, eventos, enfim. Ou se vocês ofertaram alguma palestra, algum mini curso, vocês botarem um certificado como ministrante. Tudo bem? E aí, isso facilita bastante na hora de preencher. Confie. E aí, gente, é isso. Eu encerro esse momento aqui com vocês. Espero que vocês tenham curtido bastante, tá? É sempre vale lembrar que esse momento aqui que eu estou tendo com vocês, ele é algo muito basal, é muito mais introdutório para pessoas que não têm é, essa experiência toda no currículo, porque percebam, se eu fosse entrar lá na parte de cadastrar um evento na plataforma, isso seria muito mais demorado, né, e não caberia aqui, mas talvez em outro momento, em, em, em outra oficina a gente tem esse espaço mais prático mesmo. E até porque eu não tenho essa interação com vocês, tá? Então, o que eu priorizei foi mais estabelecer o direcionamento que vocês precisam ter para cada coisa. E também as principais coisas que vocês precisam é, ter durante o desenvolvimento né da, do teu currículo na graduação. Então, se eu fosse falar para vocês que o que vocês devem priorizar, eu diria, tem um bom resumo, Certo? Ponto 1, um, tem um bom resumo. É, coloquem atuações profissionais. Então, tentem fazer estágios. Vão atrás de bolsa, gente. É muito importante durante a graduação. Certo? A bolsa de iniciação científica é muito importante. Então, seria um terceiro ponto, bolsa. Se a gente voluntária ou não, tá? Isso não influencia, gente. Se vocês forem voluntários, às vezes, isso conta mais do que se você for remunerado. Porque parem para pensar. Quando a pessoa vai avaliar lá teu currículo, ela vê que tu estava fazendo aquilo porque tu gosta, porque tu queria, não porque tinha uma bolsa, entende? Então, se tu estava lá de forma voluntária, tu dedica de um tempo para isso, isso é maravilhoso. É... Outra coisa importante, produzam produções bibliográficas, né, apresentem resumos, sejam simples, expandidos, vão atrás de eventos, congressos, anais é, é... porque isso já conta com a mini publicação, tá? Então, é muito importante essas coisas. E além disso, obviamente, a participação em eventos e formação complementar, que seriam minicursos e palestras, né? Então, se atentem a isso, tentem desenvolver o máximo que vocês puderem. Eu não sei qual o nível de cada um durante a graduação, né? Tem gente que pode estar se formando já, tem gente que está no início. Então, se você estiver no início, agora... Produza mais, tem o seu ritmo, obviamente, e faça as coisas que você gosta. Não é, eu falei para vocês, não é sobre ter um currículo grande de forma nenhuma, né? Um currículo com três páginas, a gente não precisa de esperar, a gente tá na graduação e tá tudo bem. Então, é mais sobre direcionar as coisas pra tua área. Eu não vou atrás de fazer um mini curso na área de. Ai, vamos lá, deixa eu ver. Eu não estou atrás de fazer um mini curso na área de genética de não sei o quê. Apesar de ser da biologia, eu posso fazer, porque pode ser uma área que meu, certo? Mas não é muito mais interessante eu fazer um mini curso na área de, por exemplo, produção de colônias e micro-organismos, porque eu trabalho com fungos. Então, eu vou fazer um, um estágio é, na área de fungos do que em outra área da biologia. Não é isso que eu quero na pós-graduação? Então, a gente sempre visa o que vem depois. É sempre bom a gente estar tá se atentando em eventos que são da nossa área, obviamente, certo? Biologia. E, e em áreas próximas também. Então, por exemplo, participar do encontro de química, para mim, tem a sua relevância. Porque a química, a física, elas estão tá relacionadas com a biologia. Agora, eu não vou lá para um evento é, de letras eu posso ir porque eu quero adquirir conhecimento a mais. Mas talvez não seja tão relevante para mim para a minha área, entende? Então eu, eu vou lá, participo, meu certificado, amei participar, eu contribuí, eu participei, foi enriquecedor para mim, mas será que vale tanto colocar aquilo ali no meu, no, no meu espaço de é, cursos, por exemplo? Talvez não, gente. Ou então, ah, eu fiz um curso de é, manicure. E real eu fiz um curso de manicure. Não é brincadeira. Mas isso não está lá no currículo. Entende? Eu tenho um certificado de horas não tem relevância para mim, entende? Não nessa área da minha vida. Então, é mais sobre se atentar, né? E, e fazer o teu currículo ser mais a tua cara e, e tomar relevante para uma pós-graduação. Tudo bem, espero que isso tenha ficado fixar na cabeça de vocês. Se você tá no final do curso já e não fez um clico ainda, gente, não se desespera, sério. Se você parar pra pensar, tem coisas pra botar. Não me diga que não tem coisas, é só você sentar, respirar e pensar. Até porque a gente não se forma sem atividades complementares, né? A gente não se forma sem hora complementares. Então, alguma coisa você fez. Então, não precisa surtar, é só parar e respirar, cadastrar as suas coisas, ter um bom resumo, é e tentar. Sempre não não ficar esperando pelas as coisas acontecerem, vão lá atrás. Se não fez, não acho, se você acha que não fez tanta coisa, vai atrás, ainda dá tempo. Vai participar de eventos, vai participar de minicurso, de palestra e faça acontecer, né? Mas tudo no seu tempo e faça coisas que você você gosta, que você sinta prazer, obviamente. Não se for sem a nada também, tá? Não é não é sobre isso de maneira nenhuma. Então, que essa parte que, às vezes, a gente acha que é extremamente chata, né, o currículo, que, às vezes, se torna uma obrigação na graduação, não seja esse peso todo para vocês, sabe? Que vocês façam as coisas porque vocês querem, porque vocês gostam. E aí, a, a produção, ela vem com consequência. O certificado, ele vem por consequência, as coisas vêm por consequência. E aí, é só tirar depois do um tempo e colocar lá, né? Então, é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Vamos lá, gente. Sinceramente, eu não lembro de ter feito a pergunta no terceiro módulo. Então, eu fiz duas perguntas, né? Para vocês. Que seria a importância dos artigos aceitos no teu currículo. Se atenta, que eu falei artigos aceitos e não publicados, tá? É, e também, a última pergunta. É, fui apenas ouvinte em um evento. Onde eu posso cadastrar? Tá? Então, é isso. Eu fiz essas duas perguntinhas, depois vocês respondem. É, espero que todos vocês estejam bem, nas suas casas, seguros E talvez a gente se encontre aí no espaço da Unilab próximo ano ou esse ano ainda, ninguém sabe, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar comigo no Instagram, pode falar no meu e-mail pessoal ou no, meio, no e-mail. Do simplificando likes, né? Do simplificando likes vai ser melhor porque são perguntas direcionadas só sobre isso, tá? E no mais aí, espero que vocês tenham gostado e podem contar comigo pra qualquer coisa, tá? Um abraço.